E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro. E hoje vamos de Brawl Stars novamente Vamos ver qual é o novo Brawler Vamos jogar, que ainda não jogamos Já jogamos com a Shelly, Nita, Coach, Boom, El Primo e Barley Pouco também Temos a Rosa, o Rico e o Daryl Se não me falha a memória, eu ganhei o um Rico primeiro Então vou jogar com o Rico depois com a Rosa Vamos de rico, Com o bolzinho ali bem bacana, vamos dar aquela melhorada. Beleza, tava uma telinha ali me atrapalhando, já voltei, vamos melhorar o Rico, o Rico tiro preciso, beleza, não dá pra melhorar mais ele, temos algo de graça, algo de graça é sempre bom, vamos ali, temos, opa, fichas, ah, nove fichinhas do Rico, mais uma, a gente conseguia já melhorar, Mais nada aqui, nada que eu vou utilizar. Pique Gema, novos eventos, vamos cantando as fichinhas, pim, pim, pim, pim. Ah, tem basquete, combate, futebol. Quando eu encerrar todos os personagens que eu tenho até agora do Pique Gema, eu vou esperar os outros. Vamos conhecer os novos outros. outros oh, mais amiguinhos, o Sagaz e o Kekê. Muito bem. Vamos, opa, não selecionei o, o Rico, só... só melhorei. Vamos selecionar. E bora, vamos ver qual é que é o do Rico. Não sei como é que é a jogatina dele. Vamos esperar que seja bom pra gente. Pessoal, já vão deixando o joinha quem puder. A princípio, ele é um atirador, ele não é um batedor igual a Rosa. Oh, interessante o estilinho, lembro, lembra o coach. Ae, peguei mais um. Deixa eu recuperar minha vida. Ae, pega, pega, pega, pega essa rosa, pega essa rosa. Tem o machelo fugindo, tem o machelo fugindo. Pega também, pega também. Bora com o coach. Ae, levamos um, um coach adversário. Tá 5x1. 6x1. Deixa eu vir, bem tranquilo, estou bem exposto Ai, a, rosa tá dando, a rosa rumorosa que tá me dá tudo. Ah, morri, não acredito que morri Nem vi por onde Vai time, volta, volta, volta Tem um especial na mão Nossa, a rosa tá Ah, no... Nós temos uma rosa também, mano, é só do outro time Ah, tira, tiro Leva, leva, leva. Ah, matei. Oh, o Rico tem um, uma metralhadorinha bem interessante. Volta aqui, nossa rosa. Aê, nada, nada. vem mais um. Esse cara matar, né? Aí Opa, 14 a 0, boa. Bom, mesmo, mesmo que eu morresse, não me perderia. Cara, foi o crack da partida. Muito estranho. Mas <risos> vencemos Essa é a ideia Bora, conseguimos, causamos um milhão de danos Nossa, quanto dano Beleza, tem alguma coisinha pra pegar Ó, oh, Brawl Pass Aquela trilhazinha Algo que eu possa pegar aqui Nas recompensas Ah, que moedinhas Moedinhas a gente pega, né rapaz Olha essa. Loja, não. Brawl, Notícias Mais nada, mais missão Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segunda partidinha do Rico o oh, meu, um time parecido Não temos nenhum batedor, temos só atirador Temos a Shelly e o Colt Temos três atiradores e Se eles tiverem um tanque Ih, oh, já morri Tem um Barley ali que é meio roubado Um pouco ele é complexo Porque ele recupera Ele recupera os os coleguinhas Aí, vamos voltar aqui, recuperar a vida. <coughs> vamos se arreagrupar. Muito barley. Ah, vai morrer. Aí, bora, time. Se conta. Eita! Vamos só organizar aqui que eu tô com pouca vida. Vou ficar escondido aqui um minutinho, só enquanto eu me recupero. Eles por exemplo tem um pouco, né? Um pouco tem a vantagem de recuperar a vida dos amigos no especial. Aí, bora! 8x0, vamos pegar aqui a gente já. Ah meu Deus, foge, foge, foge, foge, foge! Foge, pega, pega! Ah não! Morri com meus, minha gema tudo! Aí, 11 x 0 bora! Boa, boa, boa!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 mas só de raiva, vou mais uma partida Vamos fechar nossas cinco partidinhas O Rico não é ruim Mas o nosso time estava mal balanceado Tinha três atirador, não tinha nenhum suporte Não tinha nenhum tanque Um batedor, seja lá como chamem. Aí, ó, Agora temos o El Primo Dois pistoleiros Agora tem tudo para a gente ganhar O El Primo, eu curto ele rapaz. Ele lembra o El Toro Fuerte Eita, pô, não se foi esse Acho que meu rico ainda é muito fraco pra tretar assim. Aí, esse barleyzinho dele já se foi. Aí, ó. Ah, o, os tiros do Barley é bom que ricocheteia, né? Então vamos levando. Essa aqui nós vamos ganhar. Essa aqui nós vamos ganhar. Nós vamos organizar time. Tira, tira, tira Aí, Vamos pegar a gema Não podemos esquecer Pique gema, horas. Aí, levamos Levar uma, levar uma Boa Vamos mais um é, Esqueci a gema é, Agora que Recupera a vida recupera a vida Ah, matei, matei. Levei aquele é o primo forte. Ai, 69 de vida. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Espanta, espanta, espanta. O alcance do, do Rico é bem bom dos tiros dele. 3x0. Ah, não! Controle regressivo, voltou 3x0, vai de novo. Controle regressivo tá 3x0. Volta time. Volta, time. Aí, agora vai. Ah, moleque. 17 a 0. Isso aí foi uma patrolada. Não fui o melhor, mas vencei, porra. Espera pra ter perdido aqui, Ah, moleque. 2x1 um um, não é tão vergonhoso Vamos tentar fazer um 4x1 um um bacana Bora Lembrando aí pessoal, não esqueça do joinha hein? Dá aquela força Vamos ajudar o canal Braseiro A crescer rapidamente Ih rapaz, agora temos dois tanques E eu é de atirador Na um verdade é, um é um batedor né? o, o, é o primo E o outro é um shooter mais pesado Tem um, um primo deles que tá morrendo. Eles tem um boom também. Espera a vida. Ah, levei. Levei o coach. Volta, volta, volta, volta o Tá para ele. Quanta dois, falta dois. Boa Pegue a gema Pegue a gema Pegue a gema Pegue a gema E o coach Nossa senhora Como, como o rico perde vida rápido às vezes Não, sai pra lá mensagem <risos> é de Aí, bora Aí, rapaz Tu mata esses loucos Vem time Vem time! Vem time! Esse, ah, se é o Torofant desse que morrer! Vem, vem, vem, Aí, 3x1 um garantido. Olha ali, rapaz! Tô, tô dizendo que o Rico não é ruim? Mais um crack da partida! 3 vitórias! E uma derrota, né? Bora bolas! Tomou mais uma para fechar Nossa melhor de 5 Que vai ser melhor, né? Já conseguimos 3 vitórias Mas aquela derrota não podia ter acontecido Ó, Temos um coach e um outro robozinho. Aquele outro robozinho ele é de tiro também É o primo do, do rico é O primo pobre Eita, lá vem a Levamos uma rosa ormorosa Aí vamos levar aqui. Tem um barley ali. Aí vamos. Bom que os tiros do rico, eles ricocheteiam. Então dá para nós fazer um, um tiro meio aleatório e ainda assim dá certo. Pega, pega, pega, vai coach vai, Aí, boa time 8x0, vamos lá Pega, pega, pega pega. Aí, boa, 9x0 Recupera a vida Tem uma rosa aqui, ó Aí, bora, bora, bora Mente bola, mente bola Ah, acertando alguém é o lucro Ah, brother, perdemos nossas Nossas gemas tudo Pega, pega, pega. Eita pomba. Acho que é ponto de defesa, alguma coisa do, do Rico. É muito fraco. Eita. Eita pomba. Engarrafado, tão violento. Eita negócio aqui. Dente de cara com rosa. Eita, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, time. Volta, time. A gente tem que pegar essas gemas. 3 a 2 Tá bom Foi o nosso pior resultado até hoje Mas ainda saímos por cima Ora essa Beleza, pessoal Essa aqui foi a nossa jogatina Tiro curto Com o rico Vamos pegar aqui, tem um para pegar Caixa grande Algo vem Moedinha Pontos da Shelley, pontos do Nita e pontos do Poco. Só quem eu já joguei, então não interessa. <risos> Esse aqui foi o Jogatina com o Rico. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. No próximo, vamos jogar com a Rosa, certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.